Inicialmente não passava de um protótipo, mas a BMW decidiu apresentá-lo no Motor Show de Frankfurt em 1985, exatamente, e as reações das pessoas foram tão boas que a BMW decidiu então fazer 8 mil unidades. E ainda antes de as fazer já tinha sido pedido 5 mil encomendas para este carro. Foram vendidas apenas no mercado europeu, e, mas, no momento, há muito menos que 8000, claro, como é óbvio. O meu nome é Miguel Bacelar e sou um proprietário deste BMW Z1. Ora, este é um carro que já pertence ao meu pai. O meu pai sempre teve um gosto por carros, uh, que, pelo visto, também transmitiu para mim. Ele raramente saía com o carro, que lá está, é um carro que não, não dá para fazer disto de carro dia a dia. Uh, Convém estar sempre todo olho nele, não, não, não, não é um carro de estacionar em qualquer lado. Ele também com a idade não, não ajuda muito, é um carro que não é nada fácil entrar e sair. Entrar ainda se entra, mas sair é complicadíssimo. Então, quando tinha 21 anos, o meu pai encheu-se de coragem e decidiu oferecer um carro como prenda de anos. Foi preciso grande coragem, não é? Porque não é qualquer pessoa que, que entrega um carro destes são miúdos de 21 anos. É um carro que quem o conhece, quem sabe, quem conhece o modelo Z1 uh, lembra-se do Z1 como aquele carro que tinha as portas mágicas e realmente é um, um pormenor que o carro tem que realça-se porque não é todos os dias que se vê um carro com portas que baixam e, e sobem na vertical. É o único carro que tem este sistema de portas assim e que foi uma vez a visão do futuro da, da BMW. Ou seja, quando eles construíram este carro foi a pensar no futuro. Daí uh, as linhas do carro ainda parecerem ser umas linhas atuais apesar de já ter quase 30 anos e com isso usaram tudo o que tinham na altura de tecnologia e uh, implementaram então neste carro. É o caso de já ter faróis com o Elboy, já ter o ABS, ter uma, uma suspensão traseira Multilink que foi o primeiro BMW a usar uma suspensão Multilink. Tem, em termos aerodinâmica, uma aerodinâmica espetacular muito bem desenhada que usa a forma do capô para empurrar a frente do carro para baixo e na traseira em vez de usar um difusor spoiler como se costuma usar usa o próprio para-choques traseiro para esse próprio efeito como o aerofólio e a panela de escape também que uh, tem um perfil de uma asa avião invertida que é então para o ar ao passar por lá empurrar a traseira do, do carro para baixo há outra particularidade engraçada do carro que é os painéis ou seja, tudo o que estão a ver, que é vermelho, sai tudo, são removíveis. Quando a BMW vendia o carro, tinha como opcional, como extra, um conjunto suplente de painéis da carroceria de outra cor, ou seja, se os donos do, do, do Z1 se fartassem da cor, podiam trocar os painéis por outros de outra cor. E Z é porque em alemão, Zum Kuft significa futuro, daí Zum Kuft tem o Z, Tornou-se Z, depois veio o Z3, o Z4 também o Z8. Uh, cada vez que saio com este carro à rua é realmente é para uma alegria porque é um carro que chama a atenção pelas linhas que ele tem, por ser um desportivo e ainda por mais vermelho. Uh, e então, cada vez que vou para a rua com ele pá, há sempre pessoas a rodarem-se para trás para conseguirem ver e, e já me aconteceu estar no, estar no sinal vermelho ficar o verde e as pessoas não me saírem da frente para conseguirem fotografar e filmar o carro. Uh, enquanto que outros atrás de mim, outros carros atrás de mim já estavam a buzinar. Uh, crianças então, é fabuloso porque perdem a cabeça. Uh, começam logo a chamar aos pais. Oh, pai, Viste visto aquele carro e aquelas portas mágicas e tudo isso. é Realmente engraçadíssimo e gosto imenso de passar passear com, com o carro na Baixa de Lisboa. Uh, é engraçado ver a reação das pessoas, não estão habituadas. É um carro raríssimo que não, não se vê todos os dias, não é? E a reação das pessoas é realmente for, formidável. Eu acho que cada vez que tiro o carro da garagem tenho sempre uma ou duas histórias engraçadas. Da reação das pessoas, basicamente. Recentemente tive a roçar algo, terminei ainda há poucos dias o roçar do carro. Foi um roçar que durou um ano e três meses, sensivelmente, mas cada menos coisa. Basicamente, como a carroceria do carro é toda em fibra, é toda em compósito uh, nos pontos de fixação foi ganhando um, umas pequenas fissuras e inicialmente a ideia era tirar os painéis, remendar essas fissuras uh, e voltar a montar. Basicamente a ideia era só essa. Mas com o desmontar uh, aproveitei para dar mais uns toques. Uh, cheguei também a abrir o motor, a ajustar as válvulas, uh, mudar algumas partes que estavam Partidas não só do motor, mas na carroceria, na, na, nos interiores. O entrar e sair do carro, como eu disse, não é nada fácil, por ter uma longarina alta. Tirei essa, essas partes todas, mandei restaurar também. Pronto, dei um aspecto, um outro aspecto ao carro. Não é que ele tivesse mal, é como eu costumo dizer, o carro estava como novo, mas agora então ficou melhor que novo. E acho que, de certa forma, com este restauro, foi uma forma de agradecimento, ou demonstrar ao meu pai que. Tenho algum carinho pelo carro que, que o estimo uh, que também conta dele. De momento, este carro está totalmente original. Uh, aliás, é está tá classificado pela ACP clássicos como de interesse histórico e mesmo por causa disso não pode ter qualquer alteração. Apesar de nas válvulas uh, dos pneus já ter ali uma modificaçãozinha, mas passa despercebido. De resto, está completamente original, não tem nada modificado. Gostaria de usar o carro no dia a dia. Uh, gosto imenso do carro. Se pudesse, andava com ele todos os dias, ia para o trabalho com ele, vinha, voltava para casa com ele, mas não dá. Em primeiro lugar é o consumo. E depois também, por se tratar de um clássico de interesse histórico, tem que ser mais uma atenção, um cuidado especial com ele. Não convém estacioná-lo em qualquer lado e vir-me embora. Por isso, apesar de gostar muito de, de fazer dele dia-a-dia, -dia, não, não dá, é impossível. E tenho que usar outro carro para, para o dia-a-dia. -dia. Vou muitas vezes com este carro em eventos, concentrações, exposições. E todas essas vezes há sempre pessoas que vêm ter comigo, classificadores principalmente, perguntarem-me se não quero vender o carro e darem valores altos pelo carro, mas a minha resposta acaba por ser sempre a mesma, este carro há de ser um dia, se Deus quiser, para os filhos, ou um dia mais tarde para os netos, e quando não der mais é para o museu. Mas fazer-me dele está fora de questão, só mesmo em último caso é que o vendia, não... mas nem imagino a fazê-lo. Para terminar, gostava então de dar um agradecimento muito especial ao meu pai. Uh, temos uma boa relação. Apesar de haver muito... É uma, uma relação com muito respeito. Uh, e então, com, eu, com o restaurante que eu fiz agora recentemente, acho que nos aproximou um bocado mais. E acho isso formidável. E claro agradecer também às empresas que estiveram envolvidas neste projeto, neste restauro e aos meus colegas que também me ajudaram.